E aí, pessoal? Aqui é a Paloma. Estou jogando nas ranqueadas. Estou enfrentando o rio. Novamente. Vai, ah, estou chorinho sozinho. Meu, aqui vem bastante rio, viu? E agora que eu subi de liga, vem de novo rio. Ai meu Deus. Tá bom, Radu. Hadouk. de novo. Eu que agarro. Opa. Deixa eu chegar perto pra você Tá? Rio do baralho <risos> Vai, agora eu tô preparada Vem Tá a cabeça Magia Vem Segura a magia tô cabeçada! a cabeça Vem Cabeçada Vai, agarrando o luxo e não pegou <risos> Tadinha, ai, eu fui lá Olha <risos> oh, <yeah. risos> Kent Barry, não Calma, Dinha, pica aí <risos> Parada De novo, Kent Barry Olha <risos> <Mora> aí Final round <risos> Preciso ficar esperto. Tá valendo meus pontos. Não é brincadeira, não. O negócio é sério. Calma. Eu tô brincando. Gente, que surra. Tô preparado aqui. Isso aí? Esse b vem que eu solto o meu. Fica aí, fica Puxa vida, pra eu morrer. <risos> Round Eu sinto informar que eu agora caí de liga. <risos> Mas sim eu também tá a fogo, viu? <risos> Termina outro personagem Isso não vai ficar assim não Volta aqui com os meus pontos Para! Senta aqui Se aquieta. Menino, Meninos, ouve assim, tem uma energia Desculpa. Gente, não era pra ter chegado Eita, Frelo. Calma que eu vou ir com tudo te pegar, tá? Vai ver Ah, sou esperto Ah, é que você bateu logo aí, não era? Vai ser golpe bate Agora espera, esperto, vem Chega de brincadeira Roubou meus pontos, toma aqui. Ó, uh, Fica tá tonto também. Calma, que eu não acabei. Fica aí, oi, oi, oi, oi, oi, chegar perto. Terminar esse vídeo dele. Ele tá, ele tá esperto, dá o pulo, dá o choriuto. Toma! What the hell? Cara! Ai, logo! Eita frela! Vamos! Toma aí! Na sua cara! Eu sabia que ele ia dar isso. Final Tá difícil Cada vez vai ficando difícil esse negócio Acho que eu vou ficar só jogando as casuais Subir de liga e parar de jogar As casuais Ah! É complicado Não, gente não é A Tá, para, Eu preciso fazer uma...